Olá, neste vídeo demonstraremos como solicitar alguma informação, que será fornecida através de certidão. Lembramos que este procedimento é permitido a qualquer solicitante que deseja obter informações de processos ou qualquer outra informação contida no banco de dados do CREA Minas. Caso não tenha cadastro, primeiramente vá no ambiente público.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 Agora vá em Protocolos. Cadastrar protocolo. Em Assunto, selecione a opção Certidão. Em seguida, selecione a certidão desejada. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque todas as declarações.